Eu... Feliz de quem tem uma igreja, né? Porque tem gente que não dá bola para religião nenhuma, né? É. E a gente sem religião não, não, não funciona, né? Não funciona. <risos> não funciona. O senhor de que decreto religioso Eu sou católico. Católico. Mas religião, assim, eu acho que a, a igreja que a gente for, ela tem que ser respeitada. Um, é. De um lado, um do outro, né? O nome do senhor é Célio? É, José Célio. José Célio de quê? De Paulo. Ah, o senhor é de Paulo. É de Paulo. O que, que o senhor é do sogro do, do Hélio, Hélio Como? Não não, não, não é a família. Eu, eu, sou eu Oswaldo? É... Não, é, é verdade, ele é de Paulo mesmo, mas os meus de Paulo lá do Taquari, do Pedregulho. É, não é da de, é de, de família dele. Então me fala o nome do pai do senhor: Marcílio de Paula. meu pai. Eu mesmo não tive contato com ele. Quando ele, foi, ele deixou nós, eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos, Eu fui criado com o padrão. Nós éramos o senhor e mais quem? Irmãos? Irmão, nós é, é uma turma. Nós é em 11. Não, não é muito, não, é ué? É 11. Então, de 11 tem 10. Então, fala pra nós o nome desse. Um foi embora. Já. Um já foi, um Começa foi embora. Começa do mais velho. É mais velho dos homens aí. É eu. Zé <risos> de Donizete, Euripe, é, Devair, Evair, é os homens, até as mulheres. Tem a, a Maria Percida, a Célia, a Nilva, a Fátima, a Eliana e a Raquel que deixou nós. <risos> é muita gente. Só o senhor que veio para Cristais? É igual eu te falei, eu, eu excluí essa cidade para morar. Porque Cristais, hoje é bom, mas ela já foi bem melhor. Cristais era uma cidade simplesinha, sei lá, um lugar de... O um, que eu, que é aqui que eu vou morar mesmo. Eu era moleque de escola. O dia que eu tiver minha casa, eu vou mudar, eu vou morar em Cristais. E o senhor casou aonde? <risos> aqui, na igreja daqui. Aqui em Cristais? Estou na igreja daqui. E quantos filhos só? Dois. O nome deles, é? Wendel e Taluma. E a esposa do senhor? Dona Zilda. De que família? Família de Jericóara. De, de, de lá de Jericóara. parente parenteiro deles é de é. Ah. O senhor Zé Célio, o senhor conheceu irmãos do pai do senhor? A minha família do meu pai, eu, eu, eu, eu, a gente perdeu o contato e eu comecei a procurar agora depois de velho. E quando eu encontrei... A pessoa que eu encontrei, eu fui investigando, investigando, até achar um, um primo lá no Taquari. Esse primo ele foi para Franco, trabalhou na farda, na, na polícia, na, até aposentar, voltou para a terra da, de origem, que é esse Taquari, comprou um sítiozinho lá e ficou lá. Agora há pouco tempo ele foi embora, deixou nós também. Foi para cima? Quando eu comecei a descobrir a família. Através do primeiro que eu tive, eu tive dentro da casa dele, do primo, dos que restou, que eu tive já não existe mais. E... Como que chamava? Do esse primo. primo. Esse primo? É. Esse primo é conhecido na região lá por Chiquinho, mas não Francisco, né? Francisco. Francisco, Francisco de Paula. Não, aí, aí tem o um seguinte, é, eu conversando com ele, eu falei, Chiquinho. Como é que é a nossa história? Tem de Maria, de Luzia, de... É, Eu quero saber quem... Que... Se tudo era irmão legítimo entre os, os, os tios... Ele falou assim, não, você está preocupado... Eu acho que você está você procurando assim... Você é de Paula, eu sou Lima, ele falou para mim. Então eu peguei o, o sobrenome do meu pai. Agora no caso, você, que é, que é de Paula, a minha mãe era de Paula. <risos> então ela, mas seu pai, era irmão de. Nós está casados, mas assim. É. O, o Taquari é lá do, do, do Sebastião tá. Davi? Isso. É dos Ferreira. É, é, é um deles que tem, tem propriedade lá. E o senhor, o senhor vai muito lá naquela região, não? Taquari? Taquari de vez em quando eu passo lá. É bonito aquele lugar, né? Hoje, tá, já era, antigamente, era só cerrado, né? Hoje é, é lavoura de café. Eles plantaram o árvore frutífera de lá da rodovia. Mangueiras. Isso, o mais bonito. É, muito bonito. Ali eu tenho um amigo ali, o Sebastião Davi Ferreira. Mas... É um, um campeão ali. E a família Ferreira está ali. Ferreira. Ali tem uma fazenda antiga de 1837. O doutor João... Doutor João, que é médico aqui em Cristais... Ele nasceu ali. Ele é de lá. Nasceu lá. É de lá. Eu fui com ele lá na fazenda, onde eu ele nasceu, lá. e descemos lá embaixo, lá na, uhum. nos parentes dele dos Ferreira. O Quercia... O Quercia era... De, não do Putacoari. É, mas ele era da Gassaba. É Gassaba. É do outro lado, né? Isso. Chegando em Rifã, hein? Eu até tenho, eu tenho até muito... a casa que ele nasceu, hoje, em vez de quatro passos, é Gassaba. Eu mostro com a família, foi nessa casa aqui que o Quércio nasceu. A dona Isaura e o seu... Orestes. O pai dele chamava... Orestes, né? Não, Orestes e Otávio. É? Otávio. Otávio Eu tenho foto, o senhor, senhor estava falando que guarda, gosta de recordar. Ö: com certeza. Eu, eu, eu, eu voltei lá na, na fazenda Santa Coleta onde eu comecei... A primeira escola que eu fui foi na, nessa fazenda. O senhor lembra de professora? Ou professor? Como que chamava? Eu lembro de duas. Vi uma Costa Lima, com sobrenome tudo, <risos> e Sueli Açaide. Sueli Açaide é filha de um turco que tinha em Pedregulho, e hoje eu não lembro o nome dele mais, Ele tinha uma loja na praça central de Pedregulho, e essa, essa, essa professora morreu acidente de Pedregulho e Jeriquara. O tempo ainda era estrada de chão tem pessoas, eu, todas as duas, Dona Vilma, Dona Sueli é, E essa é, escola funcionava na fazenda? Santa Aí eu São... voltei lá agora há pouco tempo, consegui entrar lá através de um morador só que tem lá é uma fazenda que já tem mais de uns 500, 500 alqueiras ou mais mas só tem um morador assim mesmo, é porque tem gado é. aí as outras partes arrendou bacana e eu, Consegui eh, licença da pessoa, autoriza, autorização para mim andar lá dentro. E eu fui para ver a escolinha aqui. Escolinha passaram máquina lá, tiraram. Já, já, já rodou. <risos> Nada dela. É. Né? Deixa eu colocar uma. Então o que ô. eu vi lá da minha época? É, uma parte da casa sede e uma caixa d'água que é feita de pedra. E onde colocava as pedras e cimentava em redor das pedras. Assim. Ela tá, até o dia que eu fui, ela tá lá com água, aí, jogando água para tudo com o telado, mas tá o <risos> é. sou, sou sério, eu passei ali, eu tirei muitas fotos de fazenda ali, é, é um lugar bonito, é. ali teve movimentado. Ali tinha a venda, né, e tinha a escola no alto do Taquari. E, é, é, ali é. teve várias vendas, é, várias sim. Teve a venda do Zico Abrão, o Zica acho que foi embora há pouco tempo, eu cheguei a ver ele aqui na rua, ele morou, ele terminou a vida dele, ninguém precisa disso. É, Tinha a do Zico Abrão cá em cima, e tinha, outra, tinha duas vendas lá, que a outra não estou lembrando o nome do do o mais. E depois teve do Gerardo Polo, mais pro o lado do Taquari. Venda de verde Estrada. a gente nós comprava dessas vendas. Ah, ah, ah. Abastecia a casa era comprado na fazenda. É, é, é, ficava numa curva assim, essa fazenda do Polo? O, o Gerardo Polo? É. O Polo ficava entre a fazenda conhecida por fazenda dos macacos e, e, e o Biazol. Biazol. Ela ficava nesse, nesse, entre os dois nomes que eu acabei de falar. O, o senhor está falando ali, mas a população ali era rural era muito grande, né? Aí no Tinha Biazol muita... também teve, teve uma venda. É, Sofredo, esse Sofredo. Mas aí eu era moleque, bem, bem antigo mesmo. Esse Sofredo teve a venda no trevo do, do Biazol. Onde é o Biazol mesmo? Tem, tem um trevinho que desce Taquari, só para o sentido estreito. E o tinha, Sofredo tinha a venda. Dali ele foi para trás. não Franca. O... Eu conheço aquele trevo ali. Até Taquari, hoje tem umas fazendas boas lá do. Então, Taquari, eu, é. eu costumo ir lá, assim, eu, às vezes eu vou em Sacramento. E quando a gente chega em rifaina, a gente deixa, passa a travessa dentro de rifaina, sobe uma serrinha e sai. Então, tem uma vendinha lá que vende os produtos de... Queijo. Os queijos bons eu, eu já comprei lá, Queijo, ué. Queijo, francaipira. É. Aquelas... E ali do lado tem um centro espírita. Tem. Aquele lá é mais é muito mais velho que eu. Aquecento, é é. O senhor lembra daquele é lá? está reformado ele É. Restaurado. Mas e... Ele, é Aquele centro ali é antigo, é antigo mesmo. Quem é que administrava ali? O senhor não sabe não, né? Não, eu já não sei. É o pessoal. Eu oh. vejo assim, muitas coisas que eu sei do Taquari, porque eu saí de lá pequeno, é, era através da minha mãe, ela falava o nome de fazendeiro. E... A mãe do senhor como que chamava? A minha mãe chamava Aparecida parecida Boratio. Ah, Borate? Boratio. É... O senhor conheceu o pai dela, Família, é. o avô do senhor? Conheci. Como que chamava? É o um nome de italiano, é o um nome que talvez o senhor nunca viu falar dele. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo Boratio, italiano. Me fala então, irmãos da mãe do senhor, que é filho do, do tranquilo. Os então, irmãos da minha mãe. São seus tios? Já resta dois. Um eu tive no aniversário dele em Franca essa semana, dia 12, é o caçula. O meu caçula já, já não é novo. E essa, tem, Como que chama? Eu, tenho, eu chamo o Vicente, é Vicente Borat, e tem o João, que é o mais velho, que está lá em Garapava. E o João, tadinho, já não sabe nem onde, onde ele está mais. É o, o seu tio? Meu tio. Eu, então, tem o mais dos deles da, da família da minha mãe, tem o mais velho e o mais novo. E as mulheres? As mulheres foi tudo, o resto foi todo embora. O senhor lembra do nome dessa, ou não? Tereza, Luzia, é, Hellerino, a minha mãe parecida, é os que foram embora. O, o senhor Célio, e tranquilo? Tranquilo não prosperou o nome, não? Não, tranquilo, assim, o povo na época costumou. Ele veio para fazenda, para a região de Infância, depois subiu para cima, para o esse nome do povo é um povo, é um nome muito... Conhecido ali Pedregulho. Então o nome do, do meu avô era Tranquilo, Tranquilo Borate Tranquilo Borate é. É. E, e na roça vocês faziam, trabalhava com o que mais? Era... Na roça a gente... Era uma época sofrida. Sofrida. Não era fácil, não. Só que era boa. Tudo, todo dia, época é bom. É. Quando a gente só descobre que era bom depois que vira passado. É assim que a gente vai descobrir. A gente, como se diz, era feliz e não sabia. Mas, e, mas o. A gente levantava de madrugada, minha mãe coava aqueles bolhos de café no fogão de lenha, por cima tinha aqueles toicinhos. De... Sei lá, era uma vida diferente de hoje, muito diferente de hoje. Não tinha geladeira. O caipira a gente tropicava dentro dos terreiros. É porco, gordo, mosqueiro. Mas dinheiro no gordo, não tinha, não. Mas não precisava de dinheiro. Vezes, não precisava. Você não tinha que comprar nada. Você comprava, era sal e querosene, né? E roupa. É. Porque.. É, o querosene, eu lembro assim, era entrega, nesse lugar lá, era entrega nas carroças. Não tinha trator igual hoje não. É, tinha duas carroças. Aí quando o povo ia fazer compra. Aí o carroceiro, punhava ponhava a lata de querosene na, na frente da carroça para não misturar com a conta. Ah, não estava ah, apurada. É que... A querosene dava um cheiro forte, né? É. Era um cheiro forte ou a gente que está ficando fraco? Lembra até o nome da querosene, chamava jacaré. Jacaré, ué. Jacaré. O senhor, o senhor não, tra, não, não trabalhou com a enxada jacaré, não? Com a enxada também, jacaré. O, o facão? Já, é isso. Tinha, tinha. Um... Eu sou dessa época. Mas o senhor não puxou enxada? Não, não. Eu... Tinha duas caras, se o senhor lembra da? Quando o padraço veio para dentro de casa, a gente era em cinco irmãos. E... e nós, eu que era o mais velho, eu ajudava, porque ele sozinho não dava conta né, de puxar a inchada. É, e a gente. Mas não, mas não cramo por isso, não. É, eu acho que ainda continuo achando, que foi uma época boa da vida. E hoje. hoje... Puxava a inchada porque eu tinha saúde. Tinha... É. é, hoje o senhor conta quantos anos? Aí eu, eu, assim, eu, eu, quando eu comecei a estudar, da escola, vamos supor que a escola, o horário era 11h30, meio-dia, da escola eu não vim embora, eu ia pôr café com a minha família, ia lá, não, sem compromisso, sem nada, não era empregado, fazendo nada, mas ajudava já o pai. É, o pai. O... Isso me ajudou para me aposentar, que foi constado tudo como é que eu trabalhei. Lá para o para me aposentar. <risos> o senhor está falando isso? Ah, estudar é meio, é meio complicado, né? Para criança assim, mais jovem, é gosta de fazer um serviço, trabalhar, não é? é hoje, por exemplo, é. É, as coisas são é muito mais fáceis. É. Mas eu, eu sou de uma época muito difícil, porque foi, tinha que trabalhar e tinha que estudar. Mas eu, eu agradeço os quatro anos de escola que eu estudei, que a minha mãe conseguiu foi eu na escola. E deu, deu trabalhar a vida inteira. E hoje, graças a Deus, estou aposentado. Eu tenho um amigo. Apresentei em 2011. É, eu tenho um amigo daquela região. Aí o juiz começou a avaliar assim. O juiz olhando assim, eu na audiência lá, olhava em mim, olhava no computador lá e. Eu sou José, o senhor trabalhou. Engraçado, eu estou indo, só em área rural. Eu senhor. Esse senhor pode ir com o último registro aí. Está tá nativo ainda, não, tô, não, não deu baixa não. Esse último registro está com 22 anos. E, e a qual fazenda que o senhor trabalhou por Aqui na reunida. Esses 22 anos foi na reunida Cristália de quem De quem é gente. a fazenda reunida? É a Doutor Ivo, de São Paulo. Doutor Ivo. Aí, o Alves Cunha, hoje que toca lá o Fideira, o Luizil. O Luiz Gil que toca lá. Ô senhor Zé, eu gostei de conversar com o senhor. o senhor. O senhor lançou luz aí sobre a família do senhor. E ali, naquela região, é uma região que espalhou muita gente para essa Batatais, Ribeirão é. Preto, Ituverava. Porque os irmãos do senhor, o senhor falou que eles vieram pra Franca? É, cada um alguns... escolheu um lugar, eu escolhi meu lugar assim, é duas coisas, tem uma parte que eu não contei para o senhor ainda é, eu escolhi o lugar de morar e escolhi o nome de uma, de uma fia se eu tivesse conseguisse uma fia mulher essa parte agora você vai entender como é que funciona a parte do... o lugar de morar eu estou morando Cristais Paulistas é, eles deu o sonho de... e... Eu, quando era moleque, a gente tinha uma novela do, no rádio chamava novela de Juvenção, era um bang bang do rádio Certo Bang bang no rádio Aí na novelinha de 15 minutos Tudo bom? Na novelinha de 15 minutos, de 15 minutos tinha, uma, tinha uma índia na história da novelinha A índia chamava Taluma Taluma? Taluma Aí mais uma coisa que eu falei para minha mãe, foi, mãe, marca esse nome. Se eu, se eu tiver uma filha mulher, a primeira, pode se tiver dez filhas, a primeira vai chamar taluma. Mas eu era moleque. Que yeah. é. Entendeu? Guardei esse nome. Aí acontece? Essa menina, hoje até mãe, nasceu em Franca, na Santa Casa. Aí da Santa Casa eu passei na casa da minha irmã, num dos bairros lá. Aí eu cheguei, a minha irmã falou assim: é menino ou menina? Ela falei: era uma menina. Ela falou: o nome eu, eu vou te falar então. É a Taluma, né? Aí eu tirei o registro do gosto e falei: é a Taluma. É a Taluma. Essa aí tá. Muita gente pergunta assim. É. Eu cansei de responder essa pergunta. Cansei não. É um prazer até responder. Aí as pessoas me perguntam, mas de onde você tirou esse nome, Taluma? Foi uma índia que tinha na novela do rádio lá é 1900 e pouca coisa. Naquela época o senhor ouvia o rádio, era a pilha? A pilha, é a pilha. Aí tinha essa, essa novela. E ouvia o rádio só à tarde, à noite, né? Essa rádio, ela faz muitos anos, chamava Rádio Piratininga de São Paulo. Rádio Piratininga. E, e era, às sete horas tinha a voz do Brasil. Então era 15, pra... 15 minutos, olha, já, uma... uma historinha de banco de bang assim, a gente imaginava, que um cavaleiro, uma... ah, essas coisinhas, da então, né? velhinha. Eu perguntei, o senhor não me respondeu. Quantos é. anos o senhor conta? O senhor é de que ano? Eu estou em novembro, agora eu faço 68. O senhor é de 54? E... 54. Eu sou de 52. Eu sou de 54. Eu sou mais velho que o senhor. É, Lá tô... em casa a gente tinha que ter uma disputa ficar segurando o rádio. Aham. Uhum. O pai não, não, não, não deixava o rádio lá em cima da, da, da... A gente tinha que ir segurando, depois passava para o outro segurar um pouco. Cada hora a gente tinha que ficar segurando o rádio e olhando atrás, ver se o... Então, no, no, no tempo do rádio, nós morávamos em Colônia, numa colônia de oito casas Aí, nós foi um dos primeiros que comprou... O primeiro rádio foi meu padrasto que comprou. Que coisa boa! Aí, o que, que acontece? Todo dia a pessoa chegava em casa, tomava banho, jantava e ia lá para casa, escutar tava... o rádio. Era, Era um programa? Uma coisa é. que tinha naquela época. E hoje parece que sumiu. Parece não sumiu. É as amizades. As amizades. Então o senhor lembra muito do Balança cai no eu rádio. Silvino. Lembra da Tupi, Da Rede Tupi, Rádio Nacional. Na sua napole, é, Nacional de o senhor Sérgio, é. foi muito bom conversar com é. o senhor. E... Uma história, e... assim, é uma história boa, no meu modo, eu, eu gosto de lembrar, é uma coisa tudo verdade. Agora me como conta que marca, aqui, né? o que, que o senhor comeu mais lá na, na roça? Era carne de porco, canjiquinha o senhor comeu? Na roça é o seguinte, é, como eu sou é, criado na Colônia, a gente... Depende do dia, de segunda a sexta, é, não tinha muita escolha de comida não, é, inclusive a abóbora estava no meio. E a abóbora o senhor ali entra. É. Agora de final de semana... Tinha macarrão. Aí tinha a paredeira que vinha para casa, nos paredes, né? apareciam na casa da gente. Aí quando o parede, quando, quando, quando quantos, eu contava lá na estradinha, lá a gente ia matar um frango, arrancar um pé de mandioca e tal <risos> E fazer uma macarronada de macarrão com os máscara desse tamanho assim, ó. E também deixou saudade, que não existe mais não Macarrão grosso? Isso aí, Eu sou erba, daquela época Aquela macarronada muito bem feita, com queijo ralado que... ah, Ou ovo cozido por cima, então, partiu Então é o seguinte ó a gente comia de tudo, mas o que era sagrado do final de semana, essas três, franca e pira, é, uma, a macarronada e a mandioca. A mandioca. Isso não adianta, o carro da cidade... A abóbora não, ficava para os outros dias. a abóbora, segunda-feira, começava de novo. É não, é mas aquele que vinha, aquela visita, ele ia lá pra... sabendo que ele ia comer essas coisas. É. A... O Sozé. José E o frango também não dava trabalho o para é. pegar, não. Não, mas vou falar para o senhor, uma, mangue, uma abóbora madura com a cebolinha amarelinha daquelas, é, não é ruim não, é gostoso. É. Não, é... Só que não pode comer todo dia, né? Não, eu, eu, esse rapaz que toca fazenda lá, eu, eu, trabalhei, pro, eu trabalhei mais no mandado do doutor Rio. É. Hoje é o Luiz que toca. E quando, quando eu saí do doutor já tinha ele foi embora assim, eu saí pra, pra, do serviço, na verdade, eu fui fazer uma guiné na época e o Dori foi embora. Aí esse rapaz que está lá hoje, nós conversávamos muito sobre comida. O Silvio falou assim, ó, quem não gosta de bife, quem não gosta de... de, de mas de, a gente tem que comer abóbora, tem que comer cenoura, tem que comer... Ele, ele, ele, ele ia falando. Ele falou, eu, eu faço, mando fazer uma... eu chamo de panelada. E eu não fico sem essas coisas, não. Não. O o o, o, o, o, o senhor comeu taioba... Taioba, Inhame, Taioba, inhame, inhame começo de semana, só que não é aquele Inhame, né? É. Inhame é... é modificaram tudo. É. Modificaram. Ah, modificaram. Quem que é? Tudo. O doutor? O doutor João? Doutor Antônio. Né? Doutor Antônio. Oh, foi bom demais conversar com o senhor e guardar essa história. Vou é, publicar gente, lá. Eu gosto de muito conversar. Eu... Conversar umas coisas boas é bom demais, você passar o tempo. O senhor vai procurar no, no YouTube, se o senhor quiser, vou mandar pro Paulinho. Você conhece o Paulinho Canivete? É, é engraçado, eu até ouvi falar dessa pessoa, eu dou muito endereço. O, o, o, pessoal chegou. o Paulinho é muito amigo meu. E tem um outro amigo aí que é. Sou Claudio Honor Albino. Claudio é meu primo. É primo? Não é primo. Por que, que ele é primo? <risos> ele é primo. Ele é parede do tranquilo. Ele é parede do tranquilo? Eu já guardei a história dele, rapaz. Eu já guardei. Ele não falou de que ele é tranquilo, não. Ele é. é até meio nervoso. Tem hora, né? É, ele... é da política. É. Eu já comi muita mandioca dele lá. É, esse dia é. mesmo nós comprou também um pouco dele. tem um pouco dele. O senhor nós é primo. Então você vai procurar, vou mandar esse vídeo pra ele, aí o senhor manda. Ah. Eu, você, eu quero ver a minha história lá. <risos> É o pai dele ou a mãe dele que é tranquilo? A mãe dele era a irmã do tranquilo. É mesmo? É. Ele estudou ali de Rifânia, hora na Rifan, né? Agora o senhor conversar com ele, falou, descobriu um parente seu, mas ele vai falar. Tranquilo. Então nós temos muito parente também lá em na região de.. à frente de Uberlândia, ali naquela cidadinha, não só numa cidade. Araguari? Monte Alegre, Araguari, Prata. É, Aquela cidade, assim, o Uberlândia, tudo ali tem parente Um aqui, outro ali, mais ou menos com ramada. Assim. ramada. Um irmão, até um irmão que mora em Monte Alegre. Monte Alegre. É, é isso aí. Iara, é, a cidade é. toda ali tem aquelas cidades aquela, aquela cidade são mais nova né? É. Aqui é mais, mais velho, né? Porque Franca, isso. É, fazia 200 anos agora, é, tem uma região que é, passava lá, aquilo ali ainda estava tudo... Franca, quando ser eu era aqui, Franca mesmo era muito pequena. É, ué? O Franca, o Franca começou, não era Franca para ser Franca, era para ser as Ascova, né? Porque ela nasceu ali, né? Nasceu nas Covas, assim... Hoje é Miramonte. É, é Miramonte. É. Hoje, é, o que era para ser uma cidade, virou o bairro de Franca. É. A história verdadeira é essa. Só que as covas não, não, não, não cobradiam. E Franca está mudando muito? que o já aquele... trem começou é. a parar, não tinha estação. É. Ele parava ali para pôr água e pegava você, as viu, as o sangue também. O é é, pra é. Você. Ó, pessoal, eu tenho muita história lá da Franca. O senhor vai, o senhor vai procurar lá, Ronaldo, memórias e vidas, você vai encontrar. Ô Zé, foi um prazer muito grande eu conversar com o senhor. Bem. Deus abençoe. Eu vou editar isso lá, pode? Pode. E o senhor vai. a gente vai aparecer aí, meu, senhor, <risos> meu parente. Eu quero comer macarrão com, com, com mandioca e gal, galinha caipira. É. tremo. É, eu, entrei. eu é, falei é. que Eu sou, falei que eu sou Olívio Costa. Depois que eles inventaram a panela de pressão, o galo tinha que ficar esperto, né? É certo. Porque a carne de galo é gostosa demais, né? Mas tem que ter a panela de pressão. Ah, tem, tem que saber fazer. Tudo, é. tudo tem, é, que manda muito em comida tem é tempero. É tempero e, e habilidade, né? É, tem que saber fazer. Às vezes a comida... Que é coisa, é, coisa tu mais gostosa do que uma abóbora com ovo frito e arroz? Então, é e outra coisa. A comida pode ser uma comida assim que a pessoa não está tomada com medo. Mas se ele tiver o apetite, está preparado, ele toma o que tiver. É, e eu vou terminar essa fala dizendo para o senhor o apetite chama o apetite É, é o apetite é vem comendo você vai comendo o apetite vai aparecendo é? né? Ó, oh, um abraço para o senhor eu vou ali no Paulinho Deus abençoe Nós todos. o senhor quer deixar uma, uma mensagem para uma pessoa que é amiga do senhor que marcou o senhor, deu apoio quem é que é? Falar de amiga é difícil, porque a gente é. acaba largando algum para trás. É. Eu só for falar de amiga, eu, eu fico o dia inteiro falando. Então fala, deixa pra mãe, né? A dona, a sua é mãe. Parecida. Dona Aparecida. Então, eu, a amiga tem demais, não gosto é. mas eu tenho amiga. Deus abençoe, então. Tenho, dona Aparecida, a mãe dele. Vejo, fala assim, nossa, eu vim cá só pra te ver. Ele faz 20, 30 anos, que a pessoa não se viu. Você não é parede do Fábio, não? Não. O Fábio que vende, ele tem um, um sítio do lado lá? Não. Ele torra café? Só tem as feições dele. Oh, um abraço para o senhor. Outra.